Fala galerinha, eu sou o Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e, primeiramente, feliz ano novo pra todo mundo. Segundamente eu vim trazer o unboxing de uma caixinha da tag, que é a caixinha de dezembro de 2021. Fazia algum tempo que eu assinava a tag, inéditos, e eu deixei de assinar por um tempo também, porque, né, enfim, questões de emprego e tudo mais. E daí, depois de seis meses, eu acho que eu voltei a assinar, que foi dezembro. E chegou a caixinha agora. Hoje, na verdade, é dia 28 de dezembro, quando essa caixinha chegou. Uh, mas aí eu não vou postar mais nenhum vídeo esse ano, então tá saindo 2022 esse vídeo, muito provavelmente. E vamos lá. Essa aqui é a caixinha, que tem escrito sua experiência literária começa agora, as laterais, ela é toda bonitinha com QR Code, não sei o que. Vamos embora, já abri aqui pra gente adiantar o processo. Hum, ah, que massa! Já o brinde é como um brinde que já veio anteriormente, só que acho que já veio numa das primeiras caixinhas da tag, uma case pra Kindle, que dá para colocar livro também. Eu acho que já vi uma das caixinhas da tag e veio junto com se a Casa 8 falasse também uma carteirinha que é num material parecido. E veio mais alguma coisa aqui que eu não sei o que é ainda. Ah! Menino, parou! Pare agora, eu sempre quis. <risos> sempre quis na minha vida ter uma luz. Peraí. Como é que a gente bota? Vou pegar um livro aqui qualquer. Menino, luz de cabeceira. De cabeceira não, né? Luz de livro mesmo. Bota no livro... e eu botar direito para não... Cair nada. E acender a luz, será que tá prestando? Como é que acende? É, aparentemente tá sem pilha. E eu errei sem funcionar. Eu vim fazer o teste e não prestou. Espera ainda, como é que a gente faz agora? Acabei de derrubar uma peça, acho que quebrei. Gente, eu derrubei o interruptor. Derrubei a pecinha do interruptor. O que é que tá rolando, meu pai, com esse box? Já comecei. Caiu de novo. Meu Deus, vai ser cinquenta minutos só tentando pegar essa peça. Que agora caiu num canto que eu não sei onde foi. Eu não tô enxergando aqui. Eu espero que eu não passe por cima quebra. Achei. Vamos lá, mais uma vez. Vou encaixar. Deu uma leve acendida aqui. espera É, presta mais. Ah, é pronto. Agora sim, tem que danar para cima. Agora eu presto, ó. Hum, no livrinho. De noite. Só lendo as palavras no escuro. Não quebrei. E vamos para o que interessa. Que tem mais uma coisa aqui antes. Um plener, Vozes Plurais 2022. Eu amo esses planners, agendas, que tem ilustrações bonitas. E por dentro ele é no mesmo padrão do que foi do 2020 foi 2021. Acho que era 2021. Que é simples, dessa maneira por dentro. Tem os dias e você coloca a data de acordo com a semana que você quiser. E aqui embaixo tem espaço para colocar, sei lá, prioridades, né? Prioridades, anotações e leituras. Só que esse aqui, ele aborda questões de diversidade, questões de, de inclusão, né? Fala sobre diversidade geográfica, fala sobre diversidade racial, diversidade PCD, diversidade indígena, diversidade lésbica, diversidade bissexual, diversidade gay. Ele tem vários tipos de páginas contextos, né? E eu falei, falei, falei e não mostrei quase nada. Ilustrações desse tipo aqui. Enfim, pra cada uma delas. Tá bem bonita a edição. Olha lá. E é isso. Vamos ver se dois mil eu vou começar a usar de verdade uma agendinha pra organizar minhas leituras? Vamos ver. Talvez sim, talvez não, né? Seja vontade de Deus, seja Deus quiser. Deus dizendo não quero. <risos> E o livro, envolto numa jacket, como normalmente vem. Que massa! Vai ser lançado pela Veros em 2022 agora, eu tava com vontade, coloquei até na minha, na minha wishlist, em inglês ainda, porque ainda não tinha opção em português, que é The Rena Artist. A pintora de Rena de Alka Joshi. Vamos ver se vai focar aqui. Vai sim, tá vendo? E veio uma revistinha, como sempre vem também, com informações complementares sobre a obra e sobre a autora. Olha a capa como é que tá. A pintora de Rena Alka Joshi. Vai ser publicado pela editora Verus. Cadê? Aqui. Ainda no primeiro semestre desse ano de 2022. Agora, a diagramação foi com Deus, porque a, As, a letra começa aqui, na primeira borda da página e termina lá no final. Um livro cheio de palavras. Os pobres não eram os únicos aprisionados por sua casta, a pintura de rena. Eu gosto desses, desses, dessas capas que são conceituais, assim sabe? Que é uma vibe lute pra entender, lute pra decifrar, e eu achei tudo pra mim. A tradução desse livro aqui é de Cecília Camargo Bartalotti. e a Leandro Tavares, ilustração da capa e miolo de Flávia Amaral, e é isso. Essa é a edição do mês de dezembro. Ou é do mês de janeiro? Na verdade, acho que é mês de janeiro, né? Porque é número 1, um. eu tô falando o tempo todo em que é dezembro, mas é caixinha de janeiro, provavelmente. Porque tá escrito número 1. Um. Normalmente, normalmente, assim, o mês número 1 um é janeiro. <risos> então é isso, né? E essas são as coisas que vieram, mais o luzinha que está nessa caixa, eu não vou tirar para quebrado quebrar de novo. Provavelmente, provavelmente é assim, não vou dizer provavelmente, mas eu vou tentar continuar fazendo um unboxings aqui de acordo com as caixas que forem chegando. Para quem quiser ver, né? Para quem gosta de saber antes, ou para quem gosta de, mesmo que não vai receber, saber qual livro, saber, ok? Dá para ter uma noção, né? De quais livros que vão ser lançados em breve, porque os livros chegam na caixinha. Na tag, por exemplo, eles são lançados dois meses depois pela editora aqui no Brasil. Então, fica aí ligado todo mundo, porque em breve vem a pintura de Renan pra vocês lerem. Inclusive, eu tenho como uma meta desse ano já tentar assim, ler assim que der os livros das caixinhas que eu vou assinando e que vão chegando por aqui. E esse é um dos livros que eu tava querendo ler, que eu tava muito curioso. Então, pode ser que eu já comece a ler hoje, que não é 2022, que não é janeiro, que ainda é dia 22, 28... Mil... com... Provavelmente eu vou deixar pra ler só depois, mas aí tudo bem também, vai dar tudo certo. Amei, amei o primeiro livro desse ano e vem aí os próximos. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê já já aqui no Elefante Literário. Valeu!